Fala galerinha, sejam bem-vindos a Ourisangas. nossa primeira vez aqui, cidadezinha arrumadinha, bonitinha, para mais ninguém, garotada de água de moto. ali cemitério Opa, rapaz ah sacana, fica olhando pra cemitério aí, daqui a pouco virei cliente Ah. Ah. Oxi Um <risos> baralho a 300 metros Já por aqui, ó Na boca Eu fiquei chateado que a gente passou por é, Araci. Não filmou. Não lembrei de filmar em Araci. Já tava bem, bem lá dentro da cidade, já lá pelo meio. Eu tinha passado por uma lagoa linda, muito bonito mesmo. Eu pensei em entrar, mas ia poder comprometer, poderia comprometer o, o nosso tempo de viagem. Então não foi planejado. Não pode. Vai. perigoso. Bom, acho que já saímos da cidade, né? Dá um stop. Dá um stop aqui, Daqui a pouco volta, beleza? Até mais, uh! é. Oriçanga só foi aquilo ali, gente. A gente não tem muito o que fazer, não. cidade pequena quer ficar mais um pouquinho? Vamos, vamos ficar mais um pouquinho. Escrotinha, hein? Que é glogulopo? É perua? Olha, depois dessa, tchau, viu? Até mais!